Como já sabemos, há vários testemunhos de pessoas que foram ao céu e ao inferno. Mas o bizarro é que eles foram muito mais ao inferno do que ao céu. E em seus testemunhos, é relatado coisas terríveis e assustadoras. Seria possível uma pessoa dizer que foi ao inferno e voltou para dar seu testemunho? O inferno que o Adão de Campos foi, fica muito longe do planeta Terra, conforme ele relata. Entramos numa estrada larga, suja, cheia de espinhas, de abrolhos e fomos indo, fomos descendo. Começamos a descer o um abismo para baixo. E se fomos, e se fomos muito longe da Terra, mas muito longe mesmo, que o pensamento do homem pode alcançar da Terra aos infernos. Mas, o inferno que a norte-americana Mary Baxter foi, fica no centro da Terra. Vamos ouvir. Primeiramente, onde o inferno está localizado? No centro da Terra, e é no formato de um corpo humano deitado de costas. E há diferentes níveis, diferentes graus, diferentes fogos de tormentos. E agora, em quem acreditar? Em Adão Campos, que fala que o inferno é longe do planeta Terra? Ou na Mary Baxter, que diz que o inferno fica no centro da Terra?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 Terá que agir como uma criancinha. No inferno que o evangelista Egino foi, ele afirma em não ter visto crianças, conforme relata. Eu só não vi no inferno criança, porque no céu, no inferno não tem criança. As crianças é do Senhor Jesus, porque ele disse: das tais ao reino do céu. Porém, a missionária Francelina afirma ter visto crianças no inferno, conforme ela diz. E ali o anjo foi me levando e de repente, além de jovens, eu contemplei crianças no inferno. E eu disse, mas como é que pode essas crianças estarem aqui? Crianças de mais ou menos 5, 7 anos de idade. E ele me disse, porque o tempo de vida contado por Deus, não é o tempo de vida contado pelo homem. E ali então o anjo me falava, que quando pede para comer e beber... Tenho conhecimento do bem e do mal. E eu comecei a observar as crianças verdadeiramente. Você chega para uma criança, coloca uma comida, se ela não gostar daquilo, ela diz assim, não, isso aqui eu não quero comer isso, eu não vou comer isso. Você coloca uma roupa na criança, ela diz, ah, essa roupa eu não quero não, eu quero aquela lá. Ela já tem vontade própria. Ah, e a pastora Ionara Santo, que foi ao verdadeiro inferno, também afirma ter visto crianças no inferno de 12 anos de idade ela estava dentro da casa de Deus mas ela morreu num acidente de trânsito e ela vinha empurrada pela sua mãe a igreja o Senhor disse, Anote a noite é descida dela, porque ela estava dentro da casa de Deus mas não andou de conformidade com a palavra de Deus, e ela gritava papai mamãe onde eu estou? que lugar é esse? No inferno, não vai ter o papai, não vai ter a mamãe, não vai ter ninguém. Jesus é claro em dizer, deixe vir a minhas crianças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhante a ela. Verdadeiramente eu lhes digo, aquele que quiser entrar no reino de Deus, terá que agir como uma criancinha. E a Bíblia diz mais. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal. Todos nós que somos adultos hoje, fomos crianças um dia, e sabemos que nossa mentalidade de hoje não é a mesma que tínhamos quando éramos crianças. Diante dessas afirmações, a pergunta é, será que uma criança de 5 anos sabe o que veio fazer neste mundo? E agora, em quem vamos acreditar? No Egino, que afirma que não tem crianças no inferno, ou na heresia dita pelo anjo, que conforme Francelino afirma, em ter crianças no inferno. Ou acreditar nas palavras da pastora Ionara Santo, que afirma também em ver crianças no inferno. Que sigamos o ensinamento de Jesus, quando chamou para junto de si as crianças e disse, Deixem as crianças virem a mim, e não as eu peçam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 milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram sem aceitar Jesus Cristo e ali eu via milhões de demônios com boca de fogo e olhos de fogo cuspia fogo na minha frente mas não chegava perto de mim porque o anjo era poderoso o anjo que me, arre... que me arrebatou até o inferno Precisa, persigas, irmãs que as pernas tirava a sobrancelha irmãs que pintava os lábios de batom sujava sua boca de batons irmãs que andava cheia de esmalte nas unhas dos pés e das mãos e dizia que Deus só queria o coração aqueles brinco na orelha andar cheio de, cheio de anéis nos dedos sonha no pescoço e dizia que a Bíblia não a joia quando Deus. No inferno que a missionária Francelina foi, ela também afirma ter visto lá todos os tipos de maquiagens. Ali eu fui arrebatado. E de repente ele me tirou aqui deste mundo. De repente eu contemplei o planeta Terra. E de repente, quando eu cheguei no fim daquele túnel, e dali daquele lugar, o anjo abriu uma outra porta. E naquele lugar eu encontrei uma grande bancada assim, imensa. E ali estavam. Todos os tipos de maquiagem, todos, os rímel, os delineadores, pó, pó facial, eu olhei e vi os esmaltes de unha, todos eles. Base. E de repente eu contemplei as tinturas de cabelo, eu disse: "Ah, mas até as tinturas, meu cabelo era pintado de castanho acaju". quando encontrei lá aquelas joias, eu gostava de uns brincos assim bem pendurados assim. Tinha brinco de todo jeito, de ouro, de prata, brinco de hippie, argola. E entramos por outra porta e quando essa porta se abriu, parecia que estava sendo organizado um grande destino, e ele disse: de moda. "Neste lugar aqui é onde Satanás prepara tudo que está no mundo tudo que vai vestir as pessoas porém a pastora Ionara Santo, nas 15 vezes que foi ao inferno, não viu nada de mulheres por lá ardendo no fogo, por usarem brincos, cortar o cabelo ou usar maquiagem. Alguns dizem que foram e que viram pessoas que estão no inferno porque cortaram o cabelo, porque pintaram a unha. E Ionara Santo, por não ver nada disso que condenasse ao fogo do inferno, ela faz questão de usar brincos e se maquiar. Mas eu gostava de uns brincos assim, bem pendurados, assim, de... Aquele brinco Uepa Ah, e usar um pouco do estilo da moda Afinal, pastora também merece estar bem elegante E ali então o anjo foi me levando Contemplei os saltos altos Sete e meio que eu usava Uepa Uepa Uepa a missionária americana, Mary Carter Baxter, que tem o recorde absoluto de idas ao inferno, afinal são 30 vezes, também não viu nada disso no inferno que a condenasse usá-los. E ela tem o cabelo pintado e usa brincos. Sabe por que a pastora Ionara Santo e a missionária Mary Baxter usam brincos, esmaltes, maquiagem, calça, tinge e corta os cabelos? Porque nas suas idas ao inferno, que não foram poucas... Elas não viu nada disso que é afirmado pelo evangelista Egino e a missionária Francelina. É, vieram muitos, é, depois que eu comecei as ministrações, vieram os relatos vieram muitos. Alguns dizem que foram e que viram pessoas que estão no inferno porque cortaram o cabelo, porque pintaram a unha. claro. E, e se, você, se você ver os vídeos, você vai ver que eu também fui num vale onde só tinha pastores evangélicos. Mas é claro, Ionara Santo afirma que foi levada ao verdadeiro inferno. Depois de alguns anos convertidas a Jesus, o Senhor me faz alguns arrebatamentos me levando ao verdadeiro inferno. Francelina foi levada pelo anjo ao céu, e lá lhe mostrou as glórias de Deus. Entre algumas coisas que ela descreve, ela diz que o anjo abriu uma porta e mostrou um lugar todo revestido de ouro. O que se percebe é que seu testemunho é típico um plágio do testemunho do Adão Campos, que também afirma em ter visto no céu cabelos transformados em ouro. Ouça a semelhança. E eu entrei por aquela porta e de repente eu vi um lugar assim, todo revestido de ouro. E ele foi ali naquela parede de ouro, ele botou a mãozinha E quando ele puxou, ele me trouxe uma caixinha E ele abriu aquela caixinha e me disse Aqui estão os teus cabelos E ali ele me mostrou os meus cabelos E eu olhei e eu disse, mas eu não, não tenho cabelo aí dentro, não estou vendo cabelo nenhum Eu estou vendo tudo brilhando E ele disse, aqui é ouro em pó Aí ele disse, os seus cabelos são transformados em ouro e ela se atirava no pé do anjo e começava a gritar por misericórdia. O insistia com o anjo, o anjo chamava o anjo das gavetas de ouro, mandava abrir as gavetas de ouro e pegava seus véus, tosqueado e mostrava para ela. E elas viam os seus véus transformados em ouro, lá nas gavetas de ouro, que na terra nós dizemos cabelo, e lá no céu, eles dizem o véu. O anjo vem, recolhe. Ele não vai para o lixo, para o esgoto, ele não se perde, e ele é transformado em ouro, está no céu. Não fica nada de nosso corpo na terra, irmã. Nem um fio de cabelo nosso. Se a irmã perder um fio de cabelo no banheiro, tomando banho, o anjo recolhe, é transformado em glória lá no céu, o seu cabelo. Vai tudo para a glória do céu. Nosso corpo é santo. Mas o estranho é que a Bíblia não menciona nada de cabelos transformados em ouro no céu. Qual o sentido de Deus, que é um pai amoroso, em ver seus filhos que o rejeitou sofrendo insensamente, atormentados no inferno por toda a eternidade? Isso é uma grande blasfêmia e não passa de uma verdadeira contradição bíblica. E o pior é que esse testemunho tem convertido muitas pessoas, porém, da maneira errada, pelo medo, tornando assim a vida cristã delas um fracasso em potencial. Afinal, o medo tem muita pouca força em comparação com o amor para ajudar uma pessoa a perseverar com paz de espírito nos caminhos de Deus, diante das dificuldades. Portanto, a doutrina do inferno eterno é uma incoerência, uma aberração teológica, mas que infelizmente faz parte da crença de muita gente sincera que ama Jesus. Tais pessoas precisam abandonar tal ensino se quiserem ter um relacionamento mais significativo com o Criador, compreendendo corretamente seu caráter santo.